Oi gente, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz e especial para mim, porque eu tô aqui para compartilhar com vocês um projeto que eu sempre sonhei em fazer e o momento chegou. É o Varal de Ideias. Eu sempre acreditei que o verdadeiro espírito empreendedor é aquele que instiga a gente a avançar quando todo mundo está recuando. Eu sempre tive certeza de que as batalhas que nós temos na vida a gente consegue vencer na adversidade. É nela que a gente se torna forte. É no caos que passamos que nós conseguimos descobrir a nossa força. É vivenciando o caos que nos damos conta de que mudar é difícil e não mudar é fatal. E por isso o varal de ideias vai te ajudar, vai me ajudar, vai nos ajudar. E tem tanta gente que pensa como eu que tá fazendo esse sonho se tornar realidade. O varal ele veio para te inspirar com histórias reais de superação, de resiliência, de fazer dar certo. Te convido a entrar nessa jornada comigo. Vão ser lives todos os dias da semana, exceto aos sábados e aos domingos, tá? Às 10h47 da manhã aqui no meu Instagram, arroba Josiane Amorim Oficial. Com pessoas incríveis, dispostas a te passar um pouquinho do que elas sabem, um pouquinho do que elas aprenderam. E eu tenho certeza que você vai beber dessa fonte e transformar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Te espero todas as manhãs às 10h47, de segunda a sexta-feira aqui no meu Instagram. Espero vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, gente.